Fala aí galera, hoje a gente vai fazer uma reação aqui sobre a vitória do Flamengo Que vitória mas hein? Que vitória boa, né? Que vitória do Flamengo pra cima do Coritiba Amassou o Coritiba, jogou como, como valente, jogou como, como raçudo mesmo Jogou muita bola mesmo, Flamengo, hein? Que bela atuação do Flamengo então é isso, se você quer acompanhar notícias do Flamengo, é aqui no canal Denis Flaherty Aqui você encontra notícias do Flamengo para você, tá bom? Link na descrição, créditos, eu queria dar, dar créditos aqui para ESPN Link na descrição, tá bom? E também tem o link do vídeo Então se inscreve no canal, deixa o like e... Ative a notificação para você não perder nada. Compartilha pra galera, é muito importante compartilhar pra galera. E bora lá! Semana é cebolinha e vida... E como é que você faz pra tirar os caras? Tem os caras jogando bem, a gente vai falar disso aqui. E ó, o Soromão falou, eu não sei se o Flamengo vai brigar pelo título, a desvantagem... Já já a gente vai mostrar a sequência do Flamengo. O Flamengo tinha, contando com o Coritiba, quatro jogos que você olha para um time poderoso, como é um Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, aquele tipo de sequência das quais três partidas em casa, que você fala, tem que ser 12 pontos. E com 12 pontos, ele não pula a liderança, mas ele já chega nesse bolo. A gente já vai falar sobre isso, mas eu quero te ouvir sobre o Diego Ribas também. O que ele fez hoje e o que você imagina, pelo menos até ali o fim de novembro e dezembro? Felipe, eu acho que são jogos específicos. É, o Dorival colocou o Diego, começou a colocar o Diego em, em alguns... É, jogos do Flamengo no segundo tempo, com pouca minutagem, mas ele olha para o Diego de uma forma que a gente em muitos momentos não olhava pela experiência que o Diego tem então, e pelas funções então, que o Diego pode fazer. Então, é. então, assim, o Diego jogou hoje como primeiro volante, deu liberdade para o João Gomes e para o Vitor Hugo irem um pouco mais à frente. Nas vezes que o Diego ia à frente, aí o João Gomes fazia um pouco mais essa recomposição. Então, eu acho que é um jogador que faz parte do elenco e, como o Sr. Mani falou, ele não está ali só para levar o vestiário, né? Ele tem que entregar dentro de campo, o atleta profissional, ele é pago para isso. Para usar a experiência que ele tem, lógico, no vestiário, mas principalmente né, ajudando dentro das quatro linhas. E o Diego foi muito bem hoje nas funções que ele foi solicitado. Né? Não é pelo gol também, é, mais, é pelo posicionamento, enfim, pelas recomposições. Ele não é um jogador de marcação, mas muito inteligente, então pela, pelas recomposições defensivas. Eu acho assim, não é um jogador para ser titular do Flamengo. Eu acho que nem... Talvez em muitos jogos ele nem seja essa reserva imediata. Ainda mais, imediato, o reserva né? imediata. É cara que você vai botar no campo no momento de. A hora então, que você precisa. precisa. E ele vai te ajudar. É pra... E o Diego, ele tá pronto para isso. Ele já, ele já mostrou, Sim. né? Ele já, ele já entendeu acho, Fábio, o espaço que até ele tem a cabeça no Flamengo. Ele é, já tá compra é pra isso, né? Não vai dar trabalho, não, não, vai não, dar não, trabalho, trabalho. Mas... não vai dar trabalho. Nesse ponto, ele, ele, ele é um cara tranquilo. Exatamente. Ele não dá trabalho pra treinador. Tem, tem, tem jogador, e o Fábio conhece Sim. muito bem isso, Sim. viveu. É... Mais de uma década, uma década e meia, Sim. né? Jogando bola, né, Sim, Fabião? Exato. E tem jogador que atrapalha. E não aceita a reserva, ele faz um bico, esse trabalho. ele não dá esse trabalho. Sim. E a importância é ter um jogador desse calibre, dentro de campo, e que fora de campo, te ajuda também. Lá para elevar o vestiário, como o Fábio falou, e quando você o deixa no banco de reservas, ele não, não te aborrece. Entendeu? Então, isso, isso, isso é muito importante, né? A gente tem essa pergunta na tela: quem ganhou? Porque eu acho que é. Eu vinha batendo na tecla, quando a gente discutia, inclusive, no Sport Center que eu faço aqui, das 8 horas, com o André que com o Zupai, com a Marcela Rafael, aquela coisa do o fim de junho, começo de julho, era, para mim, determinante para muitos times do Brasil, que era aquele entroncamento de oitavas de final de Copa Sim. do Brasil, Copa Libertadores, e o Brasileiro andando. E aí, era, era quase como aquela montanha russa que você entra na sequência de loopings, e aí... E, se o seu pescoço <risos> tá torto, você vai assim vai até o último final. looping. E aí é isso, a gente vê gente que saiu em crise, com o um técnico podendo... Rodar e gente que saiu fortalecido, o Flamengo sai fortalecido uh, dessa situação. Quem ganhou? Tem gente chegando, teve gente que saiu. Quem ganhou o ponto no jogo de hoje, Fábio? A gente viu. Fala mãe do Diego e tal. Marinho jogou como titular. Sim. Hoje era um jogo de uma galera, como dizia, dizia na Pão, o Vanderlei Nogueira, né? Mostrar que tava na banda. Quem mostrou que tá na banda? Que pode sair na foto pensando até novembro. Mesmo tocando um triângulo, né? exato. Que é o instrumento de. Exato. Tá Exatamente. Né? Então, Felipe, assim, o primeiro tempo, do, o Marinho e o Lázaro jogaram nas beiradas, né? Então acho que é um, o Dorival enxergou. É, o Curitiba e imaginou que poderia usar a velocidade dos dois ali para criar algumas possibilidades. Isso não aconteceu. Então, assim, você destacar um jogador do Flamengo hoje, é, eu acho que a gente vai destacar os que fizeram gols. O Gustavo Henrique, foi, como eu disse, fez o gol e foi muito bem no sistema defensivo. Ele e o Pablo não tiveram muitos problemas, estavam muito bem protegidos também pelo sistema que o Dorival, que o Dorival criou. Então, assim, eu acho que o destaque positivo foi, na minha opinião, a atuação do Gustavo Henrique, né? Não só pelo gol. Sim. E o Diego Ribas também, acho que teve uma atuação que, que mostra que ele é importante ainda para o elenco. E parecia que estava, estava um pouco perdido. Eu achei que o Marinho e o Lázaro, eles participaram dos gols. Então, o Lázaro bate o primeiro escanteio no gol do Gustavo Henrique, bate muito bem. E o Marinho participa do, do, né, da cobrança do de, de escanteio que a gente está vendo, que tem o desvio do Pedro e o gol do Diego. Mas eu acho que com relação a essa essa criação ofensiva eu acho que eles deixaram um pouco a desejar porque eu acho que o Dorival ele imaginou que iria construir muitas jogadas pela beira do campo o Marinho fez algumas jogadas a gente pode ver nos melhores momentos que ele que ele criou algumas algumas possibilidades mas eu acho que até abaixo do que aí a gente vai ver alguns chutes do Marinho é, pelo lado esquerdo né, alguns momentos que a gente é, o porquê do Marinho foi contratado, né? Então, assim, ele fala sobre isso também. Poxa, agora eu estou me sentindo melhor, porque eu consigo fazer as jogadas que eu estou mais acostumado, que é trazer a bola para a perna esquerda e os chutes de fora da área. O Dorival, nesse lance, até cobra muito do Marinho, porque ele tinha uma obrigação de marcação em cima do Egídio do exílio, né? e acabou deixando alguns espaços. Mas eu acho que, no, no geral, é, eu acho que, coletivamente, esses jogadores, apesar da falta de entrosamento, pela falta de ritmo de jogo, entregaram o que o Dorival imaginava que eram os três pontos. Então, o Dorival faz o quê, Felipe? Ele coloca o time em campo, mas ele deixa os, os, os, os poderosos, né? os titulares absolutos, no banco. Então, caso o Flamengo precisasse de um resultado no, no segundo tempo, com certeza ele viria com Everton Ribeiro, com, Arras, com Arrascaeta, o Vitinho entrou no segundo tempo também e, e, mais uma vez, não teve uma boa atuação. Mas eu acho que, coletivamente, o Dorival sai satisfeito do que ele viu e, principalmente, pelo resultado. Eu acho que uma coisa importante também, é, é, até que você ia tocar nesse ponto com o Fábio, o Marinho é um jogador que ele estava ele, ele relegado, um é é, é, relegado a um plano bem secundário. Essa é uma jogada dele também, que ele vem driblando e arremata para fora. E ele estava relegado a um plano bem secundário com os outros treinadores, né? Sim. Quiser, com o Paulo Souza. né? Ele é um jogador que precisa de... de... Essa bola ele quis morrer, porque ele dar Sim, Bitinho, isso, isso, pro é dar assistência pro Vitinho, o Vitinho é um gol, achei que ele bater no Vitinho. É, Essa e... imagem vai dar para ver, quer ver, ele mete a bola pro Vitinho <risos> e aí o Vitinho é... O passo é perfeito, é. né? Isso. Mas ele... Ah, o, o, o, o ele fica bravo. O goleiro sai bem, ele, sai ele, ele protege sai. bem o, o, o, o gol, né? Sim. Mas o Marinho é um jogador que precisa atuar, né? Sim. E, e mesmo nesses jogos é, com o Paulo Souza, o Marinho não estava jogando. Não, não. jogava. E por exemplo, jogava o funções... jogaria o Vitinho, por Sim. exemplo? Exatamente, exatamente. E quando eu jogava, eu jogava em funções diferentes, né? É, Ele chegou a jogar de ala, ala esquerda. Esquerdo com o Paulo sim, Souza. Exato. Entendeu? É complicado, meio complicado, pô. Sim. Imagina colocar o Fábio Luciano para jogar de, de ponta direita, é. hein, Fabião? Não, Fabio? Vai, tirar. não é? vai tirar muita coisa disso. Você vai, vai ter que correr atrás de lateral, e aí? Não vai extrair muita coisa Cê boa, Você vai ter que chegar no fundo, cruzar e pro cara fazer o gol. Exato. É difícil, é difícil. É difícil. Então, eu acho que é importante também isso aí que o Dorival tá fazendo, de colocar alguns jogadores para jogar, para mostrar para eles envolver o elenco, para mostrar todos serão importantes pra mim. A partir do momento que eu cheguei aqui, todos serão importantes. Claro que ele tem o, o, o, o, preferências. as preferências dele, o time titular, mas é, de repente um jogador é suspenso, uh, o jogador fica, pega Covid, um outro atlético se lesiona, uh, alguma coisa acontece. Sim, sim. Então, eu, eu, eu, eu conto com vocês todos, porque numa emergência dessa, eu quero que vocês entrem e desempenhem. E não estava acontecendo isso. Sim. Por essa falta de envolvimento. Eu, eu queria tocar num ponto que me chamou a atenção dos dois, em momentos diferentes aqui, abordando, que é a questão da defesa. Seja do ponto de vista individual, citamos o Gustavo Henrique ganhando pontos e tal. Tá aí, galera. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo longo, né? Mas, grande vitória do Flamengo. Amassou o Curitiba, não deixou o Curitiba jogar. Às vezes ali no segundo tempo deixou, né? Porque o Gruntiba teve chances aí, mas as outras, meu amigo, foi. Foi o Cristo mesmo que libertou o time ali, que fez o time jogar a bola. Meu Deus do céu, jogou muita bola, ótima partida. Para mim que tá bem confiante, tá bem jogando sério. Eu acho que, rapaziada, eu acho. Eu, eu acho, não, né? Eu tenho certeza que o Dorival está recuperando o time. Mas o Renato fez ano passado: ele recuperou o time, sabe, daquele, daquele, daquelas críticas que vivia com o Rogério Seni, com o Domenech, e tirou aquele time da, da, zona, da, da zona das críticas, tirou o, time pra, tirou o time ali daquelas vaias e botou o time completamente jogando bola, né? Não ganhou nada né, no passado, mas também goleava os times, né? Fez uma ótima Libertadores, só perdeu Libertadores porque foi competente na final, porque aquela falha do Andresa a gente não pode esquecer, né? Mas o Flamengo tá bem confiante, quartas de final de Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores, sétimo colocado do Brasileirão, eu nega muita coisa, velho. o Flamengo tem três... Duas competições e um campeonato. Tá vivo aí no Flamengo, né? É um ótimo time. Tá vivendo uma ótima temporada. É uma excelente temporada do Flamengo. E hoje, os gols foram marcados por Diego. Faz tempo que o Diego não marcava um gol, hein? Faz tempo que o Diego não marcava um gol. Né? Já faz muitos anos já, né? Acho que desde o ano passado, desde 2020, né? Que ele não marca um gol. Ele marcou hoje, né? Também, Gustavo Henrique, né? Fez o gol aí e aí garantiu a vitória do mengão que agora é avassalador e o mengão malvadeza é isso mesmo e é isso não se esquece de se inscrever no canal deixar o teu like e também ativar as notificações para você não perder nada tá bom porque que é pra ativar as notificações para você não perder nada porque você vai receber vídeos novos aqui no canal, é sempre importante você também compartilhar pra galera, sempre importante você compartilhar a galera, compartilha, tá bom? Pode ser um amigo, pode ser um, uma vovó, pode ser um vovô, pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, compartilha, tá bom? Então é isso, não esquece, tá bom? Então é isso, valeu, fui!